Glórias a Deus. Mais uma vez cumprimento os irmãos os ouvintes, os amigos aí com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem sua Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, abra comigo no Salmo 121. Vamos meditar essa palavra rica nessa manhã, em nome de Jesus. O salmista diz assim: Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro.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 Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Você perceba, perceba nesse salmo, salmo maravilhoso que fala. Que Deus é o guarda fiel do teu povo. Deus é o guarda fiel de Israel. O salmista Davi ele está dizendo: eu Levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. E eu acho interessante que ele faz a pergunta e ele mesmo responde: Ele diz, O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Quando o salmista está dizendo que ele leva os teus olhos para os montes, a procura de socorro, a gente vê realmente que muitas das vezes na nossa vida nós estamos dessa forma, elevando nossos olhos para tantos lugares, procurando o nosso socorro, seja numa enfermidade, seja na busca de um emprego, seja na busca de justiça, seja na busca de um relacionamento, seja na busca de uma família sadia, seja na busca da paz, porque essa é uma grande verdade, que o mundo procura paz, o homem fala de paz, mas o homem procura a paz no lugar errado. Quanto mais passos os dias nós vemos, os esforços do homem em querer buscar a paz inutilmente. A ONU e muitas outras instituições que dizem que procuram a paz, mas procuram no lugar errado. E o ser humano tem essa mania, tem este erro de procurar, muitas das vezes, o socorro no lugar errado. E Davi, ele passava por muitas situações, um homem segundo o coração de Deus, um homem justo, apesar de ter pecado, nós conhecemos a tua, a tua história, mas não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, quebrantou o teu coração. E no Salmo 51 ele pede a misericórdia de Deus, para que Deus não tirasse dele a tua presença. Porque Davi sabia que ele poderia perder tudo neste mundo, mas o maior valor teria a presença de Deus na sua vida. Essa é uma mensagem para nós nessa manhã. Você pode perder qualquer coisa. mas Você não pode perder a mão poderosa de Deus sobre a tua vida. Triste é nós caímos no erro de esquecer a Deus. Aleluia! E Jesus disse que... O próprio Jesus disse quando estava em terra que o mundo não conhecia nem Ele nem o Pai, porque o mundo tinha distanciado de Deus. E nós vemos como as coisas estão... Isaías, no capítulo 59, ele grita ali dizendo, não há quem clame por justiça, não há quem faça o bem. E o apóstolo Paulo fala em, no capítulo 3 de Romanos, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus da forma correta, porque o homem propicia para si mesmo muitos salvadores, o homem propicia para si mesmo muitos mediadores, o homem propicia para si mesmo muitos caminhos, mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Davi, o um homem segundo o coração de Deus, ele sabia onde buscar a Deus. Ele sabia como se elevar aos ao teus olhos para cima e buscar o Senhor de todo o teu coração. Porque o próprio Deus disse, se me buscares de toda a tua força, de todo o teu coração, me encontrareis. Aleluia! E foi promessa para nós, da boca do nosso Salvador, que Ele ia para o Pai, mas não nos deixaria só, mas nos mandaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias. Mas essa verdade, que o Espírito Santo está conosco, muitas vezes nós esquecemos e começamos a desesperar, nós procuramos salvação, procuramos solução dos nossos problemas no lugar errado. Mas Davi está dizendo, eleva teus olhos para o céu, eleva os teus olhos para os montes. Eleva teus olhos para cima, é uma palavra para você nesta manhã que está procurando socorro. Eleva teus olhos para cima, que de lá, somente de lá virá o teu socorro. O João Batista ele vai dizer diante dos fariseus que o homem não recebe nada se do céu não vier. E Jesus deixou bem claro, se você quiser alguma coisa do Pai, entre no teu quarto. Feche a tua porta atrás de ti. Ore em oculto, e que oculto e teu Pai te abençoará. E a Bíblia deixa bem claro que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus, Cristo, o nosso Salvador. Busque-no para o lugar certo. Busque em Jesus a ponte entre você e a tua bênção. A ponte entre você e a tua cura. A ponte entre você, aleluia, e o teu socorro bem presente na hora da angústia. Você que crê nessa palavra, ore comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, Pai Santo e Misericordioso Deus, elevamos agora neste momento nossos olhos, o nosso ser, o nosso espírito a Ti agora, Pai, pedindo e clamando a Ti a Tua misericórdia, eu peço a Ti, Senhor, que Tu entre com providência agora, o Teu Espírito Santo que é onipresente, que está aqui conosco, mas também está em toda a face da terra, onde tem um neste momento clamando a Ti, Senhor. Eu peço que tu entre neste coração, entre nesta família, entre neste ambiente, entre nesta vida. Pai, faça a morada, Senhor. Transforme, vira página para que tudo se faça novo. Deus de misericórdia, aquele que está com pouca fé, levante ele em fé nesta manhã, Senhor. Porque o homem não recebe fé se não vier das tuas mãos. O homem não recebe graça se não vier das tuas mãos. O homem não recebe nada se não vier de ti, Senhor. Tem de misericórdia. A cada um que está orando neste momento, Pai, som do coração, som da mente, som das necessidades e, acima de tudo, conselhando a Tua graça salvadora, no nome santo de Jesus. Amém.